Se você é uma daquelas pessoas que não tem tempo nem para ganhar dinheiro, assista esse vídeo até o final porque eu vou te contar a fórmula comprovada para você ter mais tempo livre. Fala pessoal, Guiminaré aqui e nesse vídeo eu vou contar os três aplicativos, as três ferramentas que eu adoro para utilizar, para gerenciar meu tempo, para que eu consiga executar tudo, eu consigo desde cuidar de mim, ir para a academia, cuidar do meu corpo, pedalar, assistir filme no Netflix, fora, mais de 300 mensagens por dia no WhatsApp, uh, criar conteúdo, gravar vídeo, gravar aula, dar suporte para os meus alunos, fazer reunião, dar mentoria, fazer apresentação, muita coisa, é tanta coisa a lista que eu já nem sei de cabeça quais são os detalhes, mas assim... Como que eu consigo fazer tudo isso e ainda sobra tempo para poder assistir filme no Netflix, para poder ir para a praia, para poder passear, para poder ler, para poder fazer o que eu quero fazer? Cuidar em si da minha mente, do meu corpo e da saúde. Então eu vou compartilhar minha tela aqui agora e vou mostrar, primeiro, um pouquinho sobre a lógica por trás de como eu utilizo esse gerenciamento de atividades e tarefas para poder ter mais tempo. Depois eu vou mostrar as ferramentas que eu utilizo, que eu adoro e que você também pode utilizar. Tem ferramenta gratuita, tem ferramenta paga. Já aqui na tela do meu computador. Começando diretamente, mostrando essa parte aqui da, da Neo Tríade, é o seguinte, hoje eu utilizo a metodologia Tríade para poder gerenciar minhas atividades e fazer com que eu tenha mais clareza no dia a dia, como solucionar os problemas e tudo mais. O Christian Barbosa, um excelente autor, um, um cara fantástico, depois você pesquisa sobre o material dele, ele escreveu um livro chamado A Tríade do Tempo inclusive ele é o proprietário dessa plataforma, da Trid e consiste basicamente no seguinte, você separar suas atividades em importante, circunstanci... importante urgente e circunstancial. O que, que seria isso? O azul aqui na tela que eu mostro é importante, o vermelho urgente e o amarelo circunstancial. Passando a analisar dessa forma, o que, que acontece? Nesse período quando eu coloquei aqui, as minhas atividades eram quase todas urgentes, poucas eram importantes, poucas assim, entre aspas, algumas importantes no dia a dia, e eu fazia muita coisa que não me agregava valor. 29% do meu dia, do meu tempo, era queimado com atividades que não agregavam nada. O que, que significa isso? Você deve estar tá cheio de dúvida. Resumindo, depois você procura o livro, vale a pena ler, vale a pena se aprofundar nesse assunto, você vai entender bastante coisa. Mas resumindo aqui, é o seguinte, uma atividade circunstancial é aquela atividade que não agrega valor em nada. Por exemplo, imagina você indo para um café, por um coquetel no final, na sexta-feira, à tarde fim do, fim do expediente, todo mundo trabalhou e tal você vai pro coquetel, onde você não conhece praticamente ninguém, você não gosta de ninguém você tá indo por protocolo só para bater horário, metas ali aquilo ali não vai te agregar em nada, você simplesmente vai chegar em casa depois e falar, nossa, perdi meu tempo fui lá à toa isso são atividades circunstanciais. Atividades que não agregam valor em nada e não tem por que continuar fazendo. Você pode simplesmente cortar e fazer coisas que te agregam valor. Mesmo que seja uma satisfação. Por exemplo, eu poderia estar assistindo um vídeo no Netflix, cuidando da minha felicidade, em vez de estar num local onde eu não gostei, não quero beber, não quero ficar com o pessoal. Então, isso são atividades circunstanciais. Atividade importante. Tem um exemplo que o Christian fala, que eu até acho interessante compartilhar aqui com vocês. Imagina o seguinte. Você precisa, você está com um exame marcado, você tem que ir no cardiologista fazer um exame. Está lá, está marcado aquele exame no cardiologista tá, daqui a 15 dias. Legal, isso é uma tarefa importante. Você tem que fazer. Você tem que ir no cardiologista daqui a 15 dias. Beleza, isso é uma tarefa importante. Algo que você tem que fazer, que precisa ser feito em si, tem a data, está comprovado ali, etc. Agora, você por acaso teve um ataque cardíaco? Agora, a ida ao seu médico, ao cardiologista, que era daqui a 15 dias, se tornou urgente, você precisa ir agora. Então é algo que você tem que parar tudo o que você está fazendo para fazer. Ou seja, nessa época aqui, eu basicamente ficava apagando incêndio, todo dia. Porque eu não tinha planejamento do que eu tinha que fazer, e todo dia eu ficava apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Eu não conseguia fazer as coisas importantes. Não tinha cabeça, não tinha clareza, não sabia o que fazer como como importante. Baseado nessa metodologia... O que, que é interessante? Você separar suas atividades em listar mesmo. Pega um papel, caneta, anota suas atividades. Na verdade, eu vou explicar as ferramentas que você pode utilizar aqui online, mas tudo bem. Anota suas atividades. O que, que é importante para ser feito? O que, que você tem que fazer nos dias? Planeja, se organiza. Pega as circunstanciais, começa a cortar aos poucos as circunstanciais. Se você cortar de uma vez, você vai desistir. Mas vai cortando aos poucos, o que não te agrega. Por exemplo, assistir televisão, assistir novela, essas coisas assim que não agregam em nada. Vai cortando. E as tarefas as tarefas urgentes você começa a eliminar. Por quê? Se você começa a se planejar, você vai eliminar as tarefas urgentes. Com isso, você vai ter muito mais tempo, vai sobrar tempo para tudo. Pode ter certeza, vai sobrar tempo para tudo. Mas vamos lá. Uma ferramenta gratuita que você pode fazer essas, essas atividades, assim, listar é o Trello. Você procura aí, ó. É uma ferramenta fantástica, você pode preparar. Eu utilizei muito tempo o Trello, por muitos meses mesmo. Lá no começo, 2014, 2015, 2016, eu usava o Trello. Em uh, 2017, meados de 2017, eu comecei com o e continuei. Desde então, eu tô com o Mas, explicando um pouquinho do Trello. É uma ferramenta gratuita, você pode criar uma conta. É, o que, que você faz aqui no Trello? Você vem... Por exemplo, eu vou criar aqui um quadro no Trello. Eu vou colocar... Tempo. Criei esse quadro, o que, que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui, atividades, criei uma lista de atividades, eu posso colocar a fazer, fazendo e feito. O que, que acontece? Eu venho aqui, por exemplo, atividades e começa a listar tudo. Por exemplo, lá ah, é, ler, academia, reunião, fulano com o nome da pessoa, é, mentoria, gravar vídeo, editar vídeo e etc. Eu começo a fazer, beleza? O que, que eu faço? Nos dias que eu tenho que fazer uma atividade, eu listei tudo que eu tenho que fazer. Por exemplo, então, no dia de hoje eu vou ler, eu vou ter uma reunião com fulano e eu vou gravar meu vídeo. Legal. Então eu coloco no A fazer, que é a tarefa do dia que eu tenho que fazer. Depois eu pego aqui e coloco, por exemplo, na hora que eu tô lendo, eu posso colocar aqui, lendo. E no final, eu posso colocar que eu já li, quando eu terminar. Reunião. No horário da reunião, depois que eu fiz. Gravar vídeo. Mesma coisa, quando eu estiver gravando o vídeo, eu deixo aqui. O que, que acontece? Eu posso vir aqui ó, e editar. Colocar etiquetas com cores, para eu ficar ciente de que tarefa que é importante, circunstancial e urgente. Por exemplo, vou colocar aqui azul. Vou colocar reunião com fulano vermelho, como se fosse urgente. E vou colocar gravar o vídeo como circunstancial, que na verdade não é, mas... Suponhamos que seja. Beleza. Visualmente, eu bato o olho eu já sei que, que tarefa que eu tenho que fazer e como está sendo feito. Essa é uma das ferramentas, é o Trello. Tem muitas outras coisas. Você pode, por exemplo, aqui, adicionar outras pessoas, membros, para gerenciar a equipe, tarefas e etc. Se você tem um time, por exemplo, se você é do Multinível, você tem um time, você pode criar um Trello só para reuniões e tarefas do seu time e monitorar ali, ajudar todo mundo. Você pode colocar, por exemplo, um checklist de tarefas que precisam ser feitas. Então, suponhamos aqui. Né? Ler. Vou pôr igual motivo. Ligar APN e etc. Fechamento. Eu posso criar várias coisas e as pessoas vão marcando quando concluído. Posso colocar data de entrega que isso é muito importante, por exemplo, olha, eu tô gravando essa aula, essa aula no dia 5 do 1. Posso colocar aqui, eu preciso entregar no dia 7 ao meio-dia. Salvo, ele já aparece aqui. Ah, eu consegui fazer antes. Pum, marquei como feito. Entende? Basicamente aqui são as tarefas que você pode marcar e tudo mais. O Trello é uma ferramenta gratuita, eu utilizei por muito tempo. Recomendo demais, você pode utilizar, vai te ajudar bastante. Beleza, passando daí, tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, eu vou deixar o link na descrição aqui, que é o MindMeister. É, o que, que acontece? Você pode criar mapas mentais. Exemplo, eu tenho esse mapa mental aqui que eu criei do meu planejamento para 2019. Tipo, conteúdo, que tipo de conteúdo que eu vou fazer e tal. Ó, conteúdo para o YouTube, para o IGTV, Instagram. Eu coloquei aqui o que está sendo feito e o que não está sendo feito ainda. E me planejei quais livros eu quero ler. Coloquei aqui os áudios de livros e tudo mais do que eu quero ler. Metas, eu tenho algumas metas, por exemplo, o curso MMN Digital, o guia do Instagram e mentorias e tudo mais, uma imersão que eu tenho, vou fazer. O curso MMN Digital já está no ar, já vou deixar até o link... Da, da página aqui para vocês verem, no link na descrição desse vídeo. O guia do Instagram foi aprovado no Hotmart já, porém ainda estou terminando de gravar. E mentorias, eu, eu devo abrir uma turma de mentoria talvez em fevereiro. Beleza. E imersão é uma imersão que eu vou fazer. Saúde, o que eu vou fazer, cursos que eu quero fazer, é, viagens, quais viagens eu vou fazer, pra, qual viagem eu vou fazer, quando eu vou fazer e tudo mais. Então o que, que você pode fazer? Você vem nessa ferramenta aqui. Cria uma conta, eu vou deixar o link aqui, vocês podem criar uma conta é gratuita Gratuita até três mapas Você otimiza, você pode fazer de várias formas Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, organograma, vou dar um exemplo Colocar como organograma Então você pode brincar aqui na sua ferramenta para se planejar E o que, que você faz? Você planeja as tarefas e atividades que devem ser feitas Ok? Tem aqui, por exemplo, lá do curso do Instagram Tá aqui a base, eu faço um para cada material que eu vou fazer Então eu utilizo muito essa ferramenta O Trello eu parei de utilizar porque eu utilizo agora o NeoTriade mas com essa ferramenta eu consigo monitorar e gerenciar minhas tarefas e atividades. Por exemplo, no dia de hoje eu estou gravando alguns vídeos, algumas aulas, e eu coloquei aqui as tarefas que eu vou fazer e são essas aqui, deixei aberto já. Já fiz duas, falta só editar, por isso que eu não coloquei o verdinho de ok, só uma bandeirinha verde e as outras que eu ainda vou gravar. Beleza. Agora, se você está gostando desse vídeo, você faz o seguinte, você vai aqui embaixo agora, comenta, se você tem alguma dúvida também, comenta, compartilha com seus amigos, já deixa um dedo no like aí, porque vai me ajudar bastante mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou te ajudar a gerenciar melhor essas atividades, essas tarefas, tá ok? Mas vamos direto agora pro NeoTriade, que é a última ferramenta, esse vídeo já tá ficando longo demais. O NeoTriade é uma ferramenta paga, eu não lembro quanto que é, eu acho que eu pago uns 10 reais por mês, ela tá entre 10 a 20 reais, eu não tenho certeza. Mas o que, que acontece? Eu posso vir aqui e marcar as tarefas que eu vou fazer, Duração, ou seja, eu tô no momento, a minha única tarefa pro dia de hoje aqui é gravar e editar um vídeo. Claro, as outras tarefas eu já executei e faltam só é, alguns outros vídeos. Beleza, eu posso vir aqui dar o play, que é essa tarefa que eu tô gravando agora com vocês, eu ainda vou editar, por isso, o um tempo de duas horas. E depois quando eu terminar, eu posso vir aqui e concluir. O que, que acontece? Eu posso marcar colocar compromissos também. Reuniões. Tarefas são coisas que eu posso fazer em qualquer momento do dia, mas que eu tenho que fazer no dia. Compromissos são reuniões que eu tenho em algum determinado horário, que eu tenho que estar naquele horário, naquela, naquele compromisso. Por exemplo, uma aula de mentoria às 20 horas. Eu vou colocar aqui às 20 horas uma aula de mentoria. Beleza. Planejamento. O que, que eu posso fazer aqui? Eu posso planejar minha semana. Na verdade, eu posso planejar o meu mês. Todas as tarefas. Eu tenho uma, uma rotina da manhã que eu faço. Então, por exemplo, assim... É Exercícios de gratidão, treino, meditação, alongamento, treino dos olhos, é, plano de alimentação, planejamento do dia. Todos os dias eu faço isso, então é uma rotina que eu tenho que inicia às 6 da manhã e termina às 10 e 30 da manhã. Eu faço tudo isso nesse período. Depois sim, eu tenho reuniões, tenho meu trabalho e tudo mais. Outra coisa interessante do Neotriad é que você separa aqui, ó, por metas. Então eu tenho metas desde pessoal, cuidar de mim e tudo mais. para minha namorada, tempo que eu vou estar com ela pra gente sair, pra gente fazer alguma coisa... Curso de Instagram, eu coloquei aqui. curso de multinível digital também está aqui porque falta gravar algumas aulas lá para finalizar. G100, se eu vou dar uma aula, algum treinamento pro G100, alguma coisa assim para o time do G100 e kit presença digital, que é da minha presença digital que eu estou construindo, site, blog, essas coisas assim, o que, que precisa e todos têm datas de quando eu vou fazer. Por exemplo, pessoal eu boto data anual, mas eu poderia mudar, colocar mensal. Por exemplo, G100 eu coloco mensal, porque todo mês eu volto e atualizo tá bem tranquilo. Aqui embaixo tem as tarefas que eu já concluí, por exemplo, uma turma de mentoria que acabou, e etc, etc, tá? Então, resumindo, pessoal, o que que acontece? Se você quer gerenciar suas atividades, se você quer ter mais tempo livre para fazer qualquer coisa na sua vida, comece a listar. Lista tudo, tudo. Eu coloco aqui desde o tempo que eu vou meditar, ao tempo que eu vou ler, ao tempo que eu vou estudar, eu coloco todas as tarefas que eu vou fazer. Se eu vou ficar uma hora na casa da minha mãe, eu vou colocar aqui. Se eu passar desse tempo, eu vou colocar aqui que eu passei do tempo. Por quê? Esse hábito de marcar o que você vai fazer, você começa a analisar aqui. Você não fica meia hora, uma hora, duas horas, três horas vendo vídeo de comédia no Instagram ou no Facebook. Facebook hoje quase ninguém utiliza mais dessa forma, mas vendo piadinha na internet, vendo vídeos aleatórios no YouTube. Então o que, que acontece? Você precisa se organizar. Você quer tirar uma hora para assistir os vídeos de comédia? Tira uma hora e programa. A cada uma hora de trabalho, 50 minutos mais ou menos de trabalho, eu costumo parar 10 minutos para tomar um café, levantar, alongar, fazer alguma coisa. Abri o Instagram, abri o WhatsApp e tudo mais. Aí eu abro o WhatsApp, respondo, sempre tem muita mensagem, então isso já tomo meus 10 minutos e eu volto para o trabalho de novo. Resumindo, pessoal, já deixa o dedo no like aqui, compartilha com seus amigos e faça o seguinte, comece a aplicar e vem aqui nesse vídeo Comece a aplicar, vem aqui embaixo nesse vídeo e comenta o que você mais gostou desse vídeo. Se você conseguiu fazer, se deu certo, se não deu certo, por que, que não está dando certo, ou por que está que dando certo, comenta aqui como isso te ajudou e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!